Vocês conhecem a Bárbara do canal Te Atualizei. Eu sei disso porque é o maior canal de direita da história dessa internet. Com episódios que no mínimo batiam meio milhão de acessos em apenas um episódio que ela produzia. É o maior canal que eu já vi em toda a internet, seja no Brasil ou na Gringa. E hoje ela está com completamente banida do território brasileiro. E podem ter certeza que ela será apenas a primeira de muitos. Esse é o vídeo talvez mais horrível que eu tenho feito na história do meu canal. Sabe por quê? Porque não se trata de uma pessoa criminosa. Não se trata de uma pessoa que prejudica outros seres humanos. Nós estamos falando de uma mãe de família, de uma pessoa que hoje, com um o canal dela, trazia o sustento para sua família. O seu marido trabalhando junto com ela na produção desses vídeos. O sustento de seus dois filhos vinha desse canal. E não importa o que isso signifique para nós, Alexandre de Moraes quer usá-la de exemplo. Mostrando qualquer pessoa que ouse criticar, que ouse dizer o que acontece no inquérito das fake news, que já acontece há quatro anos, será usado de exemplo, assim como Bárbara te atualizei. Isso é um momento mais obscuro da nossa história. É muito cruel. Eu vou te ser sincero, o que faziam nos paredões de fuzilamento, no desgoverno de Cuba, por exemplo, de Fidel Castro, de Che Guevara, era muito mais honrável do que estão fazendo conosco agora. Porque uma vez que acabam com nossa vida, acabou, não tem mais o que fazer. Mas quando censuram a nossa voz, quando censuram o nosso meio de sobrevivência, aí é muito mais pesado sei que parece absurdo o que eu estou falando. Não, mas, como assim? Pior do que paredão de fuzilamento? Quando te tiram a sua voz, te tiram a sua dignidade de ser humano. Quando tiram a sua voz, tiram tudo aquilo que te torna um indivíduo. E ele faz isso de forma estratégica, de forma perversa. quando olha o que acontece, hein? Vocês daí querem ter as suas vozes? Quando essa história de PL 2630 aparece e eu vejo tantos influenciadores, advogados, uh, políticos falando que vai ser o fim da internet, que vai ser o fim da liberdade de expressão, eu faço a seguinte pergunta. Sério? Quando que isso foi o começo do fim de alguma coisa? Nós estamos sendo censurados há tanto tempo, canais desaparecendo há tanto tempo, e agora vocês vão falar de fim de liberdade? Vocês estão viajando. Vocês estão em outro universo. Parece que essas pessoas vivem em uma de que eu não conheço. A censura já acontece há muito tempo. Já vai fazer aí meia década que tem acontecido. E ninguém pode fazer nada sobre isso. E ninguém tem o direito de reclamar. E não tem a quem recorrer. E a esquerda, se um deles cai. Se, por exemplo, Felipe Neto é censurado, que nunca vai acontecer. Mas vamos só supor que um deles é censurado, o Janones. Sabe o que acontece? Existe todo um coletivo na esquerda. Os partidos vão financiar essa pessoa. Existe um fundo bilionário internacional financiando esses caras. Que não vão passar nenhuma dificuldade. Que não vão ter o seu sustento ameaçado. E aí é um deles ajudando um no outro aqui acontece uma coisa dessa e é sempre assim Ah primeiro vieram atrás de alguns youtubers lá tanto faz ninguém para estender a mão ao contrário sempre que possível nos passam a perna para seguirem adiante Ah acabaram com eles Opa oh, tem um vácuo aqui para a gente preencher a bárbara te atualizei caiu tem um vácuo aqui para a gente preencher e jogam a gente para trás como se fôssemos descartáveis. Ah, não, esses caras passaram do limite, falaram quando esse inquérito começou. Quantos canais eu não vi? E eu falando, um dia vai chegar para vocês. Um dia a, a, essa corda ela vai estourar para o lado de vocês também. Porque é, é, esse é o plano. Nós, da direita, por natureza, somos indivíduos. Somos apenas singulares. E aí, quando nos destroem, ok, tudo bem. O que aconteceu? O que a gente pode fazer? É como se tivesse um tubarão, nos puxasse para o fundo do oceano, e aí o que alguém vai poder fazer? Nada. E assim segue indivíduo, após indivíduo, após indivíduo, após indivíduo, até não ter mais ninguém para nos defender. Quando Bolsonaro recebe, busca e apreensão na casa dele. Pode ter certeza que tem conexão aqui. Pode ter certeza que não é por causa só da participação da Bárbara Te Atualizei. Então, vamos ver primeiro aqui o que, que ela mesmo diz, tá? No seu perfil do Twitter, seu segundo perfil do Twitter, que com certeza vai subir daqui a pouco, ela escreve o seguinte. Incrivelmente, após a minha participação na comissão que discutia a censura no Brasil, Todos os meus vídeos foram banidos do Brasil. Agora sim, é impossível assistir os meus vídeos no Brasil. E eu simplesmente não tenho a quem recorrer. Me juraram que isso era uma democracia. Se você tenta acessar os vídeos, né, diz assim. As restrições geográficas foram adicionadas ao vídeo. O vídeo está restrito em algumas regiões. Então, nenhum vídeo que ela pode falar, que ela tente falar, que ela de escrever, vai aparecer. Ela cria um canal secundário chamado Bárbara Pessoal. E é isso a única coisa que ela pode fazer. Criar um segundo canal. O canal dela que já contava com quase 2 milhões de seguidores. Esses seguidores, simplesmente, quem decide que vai ser assistido ou não, não são esses 2 milhões, mas um indivíduo chamado Alexandre de Moraes que representa todo um coletivo da esquerda. Sério isso? Isso aqui é a vida real? É sério o que está acontecendo? E novamente, eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí para sua segurança, eles não estão nem aí para sua liberdade. Nós estamos vivendo numa plena ditadura do judiciário que eles transvestem de democracia. Para que você aí se sinta mais seguro agora que a Bárbara não está falando. Para que a democracia seja garantida agora que a Bárbara não está te falando. Pelo amor de Deus, eu já não sei mais o que fazer. Nós não sabemos a quem recorrer. Nós não sabemos a quem pedir ajuda. E podem ter certeza que se hoje vier atrás da Bárbara, amanhã irão vir atrás de nós também. E qualquer pessoa que tenha qualquer conexão com qualquer pessoa da direita também será perseguido. Isso sem nem precisar passar a PL 2630. Então quem achava que a censura ia acontecer, que seria o fim da liberdade no Brasil, eu pergunto, quando que nós tivemos essa liberdade? Quando foi que essa liberdade sequer existiu no nosso país? E a resposta é óbvia para todo mundo que vê. Nunca existiu. E mais um canal simplesmente desaparece. E mais um indivíduo simplesmente é calado nessa internet, da forma mais cruel Alguém pode imaginar. Porque você vivendo sem voz é, é como se você fosse um fantasma. É como se você fosse, sei lá, cara, uma aparição agora. A Bárbara, ela existe, mas ela não pode, a gente não pode ouvi-la. É Isso é extremamente cruel. Mais uma vez, tudo recai sobre vocês que nos assistem. Vocês que podem continuar mantendo a nossa memória tudo aquilo que a gente disse, tudo que a gente fez. Eu sei que muitas pessoas vão falar, não, mas isso vai acabar com o tempo, vai passar com o tempo, isso aqui não vai durar para sempre. Quando já passa de mais de meia década isso acontecendo. E uma vez, Google nos censurou. E uma vez esse YouTube trabalhava e continua trabalhando para nos censurar. Até agora, né, bloqueando nossos pagamentos, que não é só meu canal. Tantos outros canais têm seus pagamentos bloqueados. E tudo para quê? Para eles serem os censurados da vez Eles estarem no mesmo inquérito Que nós fazemos parte Lá desde 2020 O que a gente faz? O que a gente pode fazer? A não ser tentar se reerguer Mais uma vez E mais uma vez vão nos censurar E sem nenhuma explicação do porquê Sem nenhuma oportunidade De você pedir arrego Pedir não sei o que, perdão, clemência Nada é a brutalidade total contra indivíduos. Assim, mais uma vez, isso vai ser passado para trás por outras pessoas, ninguém vai comentar sobre, vai com medo de que aconteça o mesmo. Só que é isso, uma vez que você tem medo de falar, a censura já foi imposta a você. Então, né, claro que por último, a gente continua com a nossa décima rifa, que hoje a gente fica descobrindo, a Bárbara te atualizei, tem o um canal pessoal dela, uh, tem um site pessoal dela para que você apoie também, e é assim como a gente tem sobrevivido. Estamos rumo às últimas rifas para realizar esse sorteio. Né? Se a gente conseguir terminar essa rifa hoje, a gente realiza o sorteio amanhã mesmo. Também é muito importante que não, você, mais do que nunca, nos siga nos nossos canais secundários, sites secundários, eu estou com o Cosmo TV, o link está ali na descrição. É importante que você se inscreva lá. Chegamos a 250 inscritos, uma a 300. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.